Cara Serazielas chamou a live, chat. Cara, eu queimei o arroz. E eu simplesmente entrei em desespero, porque, tipo. Eu botei no fogo há muito tempo. Só que eu botei no fogo baixo. Cara, se eu tivesse no fogo alto, minha cozinha teria pego fogo, tá ligado? Simplesmente isso. Minha cozinha inteira teria pego fogo. É. Gordinha que não sabe cozinhar. É... Deu merda não, tipo, queimou o fundo, tá ligado? Queimou o fundo e um pouquinho das bordas, mas. Eu eu botei o, eu tirei todo o arroz, tá ligado? É, que tava, não tava queimado, botei num pote, aí joguei o arroz queimado fora, limpei a panela, botei o arroz que, no, que não tava queimado da panela de novo, aí eu tentei fazer aquele macete de botar o copo americano, tipo, o arroz não ficou 100%, tá ligado? Mas é melhor do que jogar fora, porque, mano, fiz, tipo, muito arroz, eu fiz muito arroz, cara. Sim, tipo, fica um pouco com cheiro ainda Mas Tipo, o gosto praticamente some Ainda mais que eu vou comer com franga parmegiana Molinho não vai Não vai dar pra sentir o gosto, não Kaizen foi de berço O que houve com o Kaizen? Cara, toda vez você esquece o arroz no fogo De alguma hora e vai dar merda Sério, ah Faz muito tempo que eu não queimo o um arroz O Nicolas que queima, mano, juro pra vocês Juro pra vocês Mês passado o Nicolas queimou, acho que umas 4 panelas de arroz, cara. Né? Tudo porque, tipo, ele deixava o arroz, ia jogar e esquecia, tá ligado? Papo reto. Ó, daqui a 5 minutos eu vou lá des desligar, porque ele não tava muito cozido. Nerdola que quer cozinhar, homem na cozinha. Vamos de comunidade, família? O... A minha comida vai ficar pronta em 10 minutinhos. Aí a gente come, assistindo, comunidade, pá. Nicolas queima muito e que papinha. Que isso, cara. Peraí, qual o problema de queimar? Não entendi. la, me Ai, ai, ai. ai tain Ahn... Uh, tá bom, gente. Bora que boras, comunidadezinha. Depois a gente vê uns um vídeos no YouTubezinho. Vamos que vamos, minha gente. Vamos que vamos, minha gente. Isso que nem são velho ainda. Imagina quando vim Alzheimer. <risos> Ai, ah, é um cachorro sim, porra. É um soldado. Que fofo. Oh, oh, que poupo! Que popinho! Matelo, matelão, a mãozinha, na palma da mão! É o do Ai, gente, sério, o cachorro é muito fofo. VSF gordinha, abre live cedo pra ficar uma hora fora da câmera. E eu sou pior ainda. Que o aqui. Que... William muito é pelos 7 meses, Albacate muito é pelos Prime, Jean Caetano muito pelos 12 meses, Dunardo muito pelos 19 meses, Voguete, bré pelos 4 meses, PD Tucker muito é pelo Prime, Luquinhas, bré pelos 18 meses, Lu muito é pelos 8 meses, Mero em Peroba muito é pelos 3 meses, Eren Herói bré pelos 8 meses, Indiano Nu muito é pelos 10 meses. Dagon brigar pelos 6 meses ou Edu brilhar pelos 6 meses Cyber Cyber Game, Cyber Gaming BR muito lá pelos 2 meses. Leila para pelos 14. ou oh, eu tava Eu tava com pira de da F5. Eu tava com pira de jogar um joguinho de terror hoje, mas tem que ser antes. Antes, eu tenho que começar a jogar antes das 7, que eu só posso falar alto até as 10. Que jogo a gente joga? Não, que deval, mano. Tá pensando no um jogo? Ó, oh, tem. Eu tô com a Biblioteca da Yaya aqui também. Presidente Vol 7. Ela tem Alien Isolation É de terror isso, não é? Esse Blai é, ruim. é bom. Mídia, esse de medo Assim Mano, foda de jogo de história Que você caga pra história? Não é que eu cago Eu tento prestar atenção, mas eu esqueço, tá ligado? Deixa a gente ligar o fogo lá rapidinho <risos> Valeu. Tá. Cinco minutinhos pra minha, pra minha janta ficar pronta. Queimou o feijão. Que isso? O bagulho Tenta prestar atenção na história, mas acho que ele tá tentando o suficiente. Melhora aí, Doug. Mano, os caras são simplesmente malucos, né, cara? Mano, eu tenho... Mano, tem aparecido esse... Não, foi o vídeo. Já todo cortou merda. Esse... Esse estilo de vídeo tem aparecido muito pra mim no Insta. Oh! Ah, meu Deus. Não era esse tipo de vídeo, cara. Que isso, boy. Porra. Não, tipo, o que tem aparecido é que, tipo... É, é, é, um, é um insta de edição, tá ligado? Aí o cara grava e assim, as cores são mó feias. Aí ele joga no editora aí o pinguizinho fica assim. Merda. Cara, isso aqui tá parecendo muito alguma coisa, cara. Isso aqui tá parecendo muito alguma coisa, cara. Sério. O Paul... O cara tem uma pista de skate na cabeça? Você é louco, tá de capa 3. Oh, caralho, que bug, velho. Não pode rir, Yula. Nossa, Yula DF5 tem, um tem um monte de post novo. Tem um monte de post novo, Yula. DF5 tinha um 3. quinze câncer azul dois e sessenta e um de altura buzeta buzeta lindinho Ai caralho, vai tomando o O procedimento foi um sucesso, sua calvície foi completamente revertida. Sonhos, sonhos. Matelo, matelão! a mãozinha! Oi, Martelo, Jeff, matelão. já postaram é isso um aqui, filha da puta? Não lembro Depois fala de eu lembrar da história do jogo, né? Torneira de álcool em gel, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bote do tigrão. Isso vai dar susto, vai dar susto pra caralho. Caralho MBR7, muito rápido Cinco meses, estamos juntos, meu querido Muito obrigada, Papureto Carlos CRS1, muito rápido 16 meses, estamos juntos TG da PT Muito os dois meses Ah, de volta, quero ver Aqui, ó Caixa d'água estourou Porra, é uma caixa d'água Grande pra caralho, tá nossa, já aconteceu isso da a caixa d'água da minha avó, acho que é a boia, né, que vê o nível d'água pra parar de encher. Aí acho que a boia deu problema. Moleque, nossa, cara, deu infiltração lá no teto, aí ficou pingando, tipo, bem no armário lá, e eu tive que ficar de madrugada lá botando balde, tirando balde, puta que pariu, foi uma merda, deu uma merda do caralho. O, o armário assim em cima ficou toda alagada assim. Tive que pegar pano, ficar torcendo, tirando o bagulho. <risos> se fuder, cara. Caralho, e o arranquei meus sisos hoje, que bagulho infernal. Se fuder. Vou abraçando tá tá a minha rapaz amo, amo, Solidão é companheira eu Nesse rica Enquanto você um não eu volte, volta Eu vou das traças Maldito sentimento Que nunca se acabar Moleque, moleque Se o Nicolas terminar comigo Só vou escutar essa aqui a live inteira, tá? Caralho, essa música é muito boa, moleque. Essa música é muito boa. Corna? Termina com ele antes. Ela nunca vai terminar com você se você terminar antes com ela. Amor, filho da puta, criança, filha da puta. Oh, Malditos sou o quê? Caralho, que filho da puta, menor. Pô, mas também essa cabeça de geleca aí não aguentou nem uma pedrinha, filho. Duro como pedra. <risos> Cara, inclusive, eu comprei um, um, um moletom da loja, né? Aí um monte de gente falou: Ah, compra na bal, compra na bal, a bal é boa. Eu vou mostrar minha decepção pra vocês. Aí eu comprei um moletom da bal. Que, ó se liga como era a foto tá ligado vou mostrar a foto para vocês ó se liga essa loja é caro para caralho tá? ó tava na promoção tava na promoção ó esse aqui eu acho que eu paguei foi 220 tá ligado Aí eu olhei aqui o bagulho, né? Eu falei, caralho, de pelinho, tá ligado? De pelinho, pá. 220 conto? Tá bom, tá ligado? O bagulho era 400, tá em conta. Eu falei, vou comprar. Aí beleza. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu só não mostro o valor que eu paguei, porque senão não. vai vazar meu endereço. Eu Deixa eu ver para eu paguei, tá? Eu acho que foi 220. Porra, tá deslogado. Ó, paguei duzentos e vinte e sete. Aí eu falei, ah, beleza, ó, pelinho. Pelinho, vocês estão vendo? Pelinho, né? Tipo de ovelha Aí, mano, eu falei, caralho, deve ser gostosão Esse moletom, aí, mano, o resto O resto não tem É só no capuz Gente, pelo amor, gente Eu tô triste pagando 220 Imagina quem pagou 400 conto nessa porra E o bagulho Mula Eu sou mula Mas isso não era óbvio? Óbvio que não, mano Óbvio que não, mano, que isso aqui, isso aqui é óbvio, aonde? Vai se foder. Sim, na foto parecia que tinha no resto, mano, não faz sentido, cara. Você que é burra. Não, tipo, eu só não devolvo, cara, porque eu paguei um preço muito bom, tá ligado? E ele ainda assim é bom. Mas, tipo, 400 conto não vale, pai. E se você falar que esses caras não foram malandro... Não tem uma foto do moletom por dentro É só mostrando o capuz Se você falar que os caras não foram malandro Se você falar que os caras não for, foram Isso é malandro Que eu fui burra, promoção, vocês estão de sacanagem Porque não tem uma foto aqui interna do moletom Só aparece aqui, tá ligado? É, promoção, se fosse é, o cara, preço os cara completo foram, Os caras foram malandrinho, mano. Os caras foram malandrinho Foram malandrinho Tem que mostrar roubo, é óbvio Propaganda enganosa, cara. Olha a descrição Ui. Deixa eu ver aqui. Ah, vocês vão falar que... Lendo que era 50% poliéster, 50%... Po é, algodão, vocês iam saber. Vocês iam saber, né? Vocês iam saber? Sim. Sim, caralho. Mano, juro pra vocês. O moletom da loja... Eu acho que foi 180... Sem promoção, o preço é 180, eu acho E tipo É tão confortável quanto esse, tá ligado? Furry Hood, o que que é Hood? Hood é capuz? Martelo, martelão, a mãozinha, na palma da mão. Bom, mas aí, um né? Pute, pute, é, aí eu, o, o site que... é pra brasileiro ou pra gringo nessa porra? O site é pra brasileiro ou pra gringo nessa porra? Eu, hein? Porra. Ai, ai. Aí eu vou lá falar no site. É que eu não quero devolver, mas se eu pagasse 400 de conto, eu devolveria. Ai, ai, mas tá escrito que é, que é rude furry. Aí eu vou falar: Ei, eu sei o que é rude, filha da puta. Sei nem português, sabe inglês, desgraçado. Filha da puta. Limitada? Que limitada? Ninguém entendeu também, foi porque o maluco aí falou também. O maluco falou, o resto tudo ficou kkkk, escamada, escamada. Filhas da puta. Porra, fui escamada meu e vocês rindo, a minha cara rindo. Pagou o certificado de inglês. Enquanto você não volta, eu vou largar das tranças. Ah, inclusive família, vocês querem apostar para comprar esse moletom E não, não ter que pagar 400 conto, exclamação River, beleza? É, melhor site de apostas para vocês, tá? Cupom Yula100 no seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus em até 500 reais no seu primeiro depósito, tá? Leia os termos muito importantes também e façam essa safezinha Safe, safe, safe da das safezinha aí pra vocês encherem o cu de dinheiro, beleza? Tamo junto. É, moderação, por favor, clipar aí, beleza? Tamo junto. Oh, vou deixar o um moletom aqui, tô com preguiça de levantar. É verdade que tu comprou um PS5 na Shopee? Cara, eu comprei um PS5 do caminhão tombado e eu tô esperando chegar, tá ligado? A gente tem que rezar muito pra gente poder jogar Last of Us, é, sexo, tudo isso. Foda-se. Martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão. É o ponte do Tigrão. <risos> Giga-chad. isso? <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Que fofinho Vou ser preso Processinho, acho que merece Só colocar o shape, pai Ninguém vai bater de frente <risos> Arthur, o que que é esse Arthur? Ah, é o Mamãe Mamãe Falei <risos> É o Mamãe Falei? Caralho, qual, qual que é aquele vídeo lá Que o cara falou, ficou botando um monte de apelidos no nome dele Eu não aguentei, Mamãe Apanhei <risos> Tupacu. Que isso, cara? Mamãe caguei. Cara, mamãe caguei. Foi intancável, filho. Aquele vídeo é muito... Qual, Qual que é o nome também? <risos> Movimento da Bosta Livre. <risos> cara, aquele vídeo foi intancável. Vai ter maluco. Aquele vídeo foi intancável, moleque o Movimento da bosta ali Pra te fuder Os caras na, na tensão do momento Quase todo mundo caindo de porrada O cara manda uma dessa, velho Ai, caralho Ai, ai Meu Deus Meu Deus Caralho, eu vou fazer isso com o gato do Gragolândia, filho. Pô, foi no último dia lá que eu tava na casa do Grongos, a gente ia indo pra uma, uma balada lá, aí no dia seguinte eles já queriam em outra, só que eu acordei numa ressaca fodida e eu tinha que viajar no outro dia. Eu falei, ah, mano, eu não vou não, tô suave, não quero viajar com ressaca. Aí eles foram, né, mano? Só que eu falei, vou ficar em casa porque eu tô com sono, eu quero dormir cedo. Aí ele falou, ah, beleza, só tomar conta de gato. Mano, o gato dele não me deixou dormir, velho. Ficou mordendo meu pé, ficou me enchendo o saco, filho. Eu quase que enfia porrada naquele gato, filho da puta. Aí eu falei, porra, você era pra ficar acordado antes de sair de casa, né? Mano, que porra foi essa? E daí? Caralho! Vai ter pra pedir hoje, Esquipinho? Lê a legenda? Chat chegando pra live quando a gorda não abre meia noite. Vai se fuder. Nossa, que jogo bonito, mano. Zebut e sua namorada. Vai se fuder, cara. Não, não. Não entendi. Zebutz é a maior feminista que conheço, deve ser. Olha o Zebutz aqui, é a irmã dele. <risos> <risos> mas se fuder eu achei que era real, mano tava toda emocionada, velho Qual é mano <risos> Caralho, cara. E Night. O cara é tanto, tanto talentoso que, mesmo dormindo, continua cantando. <risos> O, o show não pode parar, né, família? Concordamos aqui, um verdadeiro artista não deixa o show parar, né? O show não pode parar. Cara, isso, quando começa a live e o Kleber tem que moderar, mano, sem sacanagem, é muito impressionante como esse baiano é igualzinho ao Kleber. É simplesmente idêntico, moleque, é idêntico. Olha isso, cara. Manda qualquer emote do Kleber aí no chat. É idêntico, mano. É idêntico, velho. Não faz sentido, cara. Vai se fuder, mano. É igual, mano. <risos> Eu perco tudo com a missa no final, filho. Cara, o Di... mano, sério. Esse, mano, esse moleque é muito bravo, cara. Ele é muito bravo, mano, papo reto. Papo reto mesmo. Caralho! Pica. Eu vi seu vídeo com ele hoje. Mano, parece o Lula Molusco, filho. É o Lula Molusco. Que isso, Gabriel? Estranho. Imagens raras do demônio chorando. Ah, não vou ver essa porra, não. Vai ter uma... Cara, esse áudio é muito bom, velho. <risos> tá bom, eu vou é ver. Espera aí, cara. É pena dele. Na real, ele tem seis, né? Mano, mas sem sacanagem Esses, esses vídeos meus aqui, chorando, pá, antigamente Cara, essa época eu acho que eu pegava, tipo, 30 viewers E aí, mano, eu chorei quando eu tomei gank da Nite E eu chorei quando eu tomei gank do... Quer dizer, eu gank não, foi quando eu joguei com a Nite E foi quando eu tomei gank do Chigo. Foi meus primeiros ganks grandinhos, tá ligado? Mano, quando eu gank alguém de um view, a pessoa caga pra mim Eu fico, eu fico muito de cara... Não é cagar pra mim, tá ligado? Mas eu fico tipo, caralho. Tipo, eu que antigamente eu ficava mó caralho, sentida, tá ligado? Eu nunca. Acho que. Acho que só. Tipo assim, mano, eu já ganquei vários, vários streamers assim, aleatoriamente, tá ligado? E aí, tipo teve. teve tipo, a, foi, acho que foi no máximo os dois que Que realmente. Claro, tu encha a live a pessoa de bote e ainda quer que agradeçam. Pô, eu acho que a culpa das pessoas não se emocionarem é vocês, tá? Já é que vocês são uns merdas. Ah, vocês pegaram o final do vídeo tá cara aqui. Suco viu seu gank? Viu, pô, ele agradeceu, pá. Caralho! Moleque! Ah, não, esse é o Tóquio. Eu ia falar que era o toque hein? Lembra quando o cara te deu gank... É! Mano, mano, vocês lembram que teve um cara que mandou 14k de RP pro jogo e ele tomou ban? Já me mandaram, já, não deu nada, filho, eu gastei tudo. Acho que é porque eu era random, por isso que não deu nada. É, foi pra eu e pra Nini, pô. Cara, minha voz era horrível, velho. Quer dizer, ela ainda é meio merda, até, mas antigamente era muito podre. Que voz forçada, moleque. É que eu era mais nova, né, mano? Olha o lindinho. Meu Deus, cara. O cara tem 40 anos e continua um cabaço. Vai tomar um cu, velho. Branco não sabe fazer rap, Manu Gavassi. Ela ficou full confortável, Sim! Sim, ela ficou muito confortável, moleque. Muito. Uou! Oh! É, é, é, é. Yo, yo. Isso é, deve ser meme? Cara, eu lembro que na época todo mundo sacaneou, mas eu acho que era meme mesmo. Porque ninguém faz um bagulho desse sério, né? Não é possível. Não com a cidade, né? <risos> Entrando, fugi chat, saiu todo fudido, filho. Oh, oh, ai, vamos botar o pé na porta. O uh, caralho, muito chat. Ai, caralho, <risos> que caiu a porta, soltou, mano. Caralho, moleque. <risos> <risos> <risos> Ai, caralho Vi alguém aí Nha. Que isso, irmão? Eu deixo. Eu quero. Sboot motivações. <risos> Ô pai de filha da puta, Joaquim, filha da puta!